A McLaren de 2021 ainda não é aquela que foi eternizada pelas grandes conquistas em um passado recente na Fórmula 1 mas já está consolidada como força ascendente depois de anos de enorme calvário. Mas a equipe de Woking ainda está um pouco longe de ser uma concorrente real às vitórias. O último triunfo segue sendo o de Jenson Button no GP do Brasil de 2012. Os três pódios da primeira parte da temporada vieram por Lando Norris nos GPs da Emília-Romanha, Mônaco e Áustria, e confirmam que a McLaren está em um bom caminho. A escuderia britânica tem no MCL 35M um carro ainda melhor, sobretudo por agora contar com o forte motor Mercedes, e conta com uma base diretiva e técnica extremamente estável e competente, formada pelo trio composto pelo CEO Zac Brown, o chefe de equipe Andrea Seidel, e o diretor técnico James Key. Mas curiosamente, aquele elemento que chegou para ser a peça que faltava para que a McLaren subisse de patamar tem sido a grande decepção até agora da Fórmula 1 em 2021, Daniel Ricardo. Dentre todas as 10 equipes do grid, a McLaren foi a única a empreender grandes mudanças no seu projeto de carro de 2020 para 2021. Tudo por conta da reedição da parceria vitoriosa com a Mercedes depois de três anos de união com a Renault. A tarefa de redesenhar um carro para vestir um motor de dimensões distintas do habitual é uma missão bastante complicada. Ricardo deu sinais de que se encaixaria logo ao novo carro. Depois de dois anos correndo pela Renault, a adaptação ao estilo de pilotagem exigido pelo MCL35M não pareceu um problema. Mas teste é teste. Corrida é corrida. Desde a primeira etapa do campeonato, quem sobressaiu na McLaren foi Norris. Constante, soube como tirar o máximo do carro e conquistou resultados notáveis. Além dos pódios, Lando ficou muito perto de outro grande feito ao quase faturar a pole do GP da Áustria, onde largou em segundo, distante apenas 48 milésimos de Max Verstappen. Até antes do confuso e improvável GP da Hungria. Norris era o único piloto a ter somado pontos em todas as 10 corridas anteriores. O dono do carro 4 foi abalroado por Valtteri Bottas na primeira volta em Hungaroring e perdeu a chance de ampliar uma série notável de corridas no top 10. Norris consegue a façanha de se posicionar à frente de Valtteri Bottas e Sérgio Pérez no campeonato e é o terceiro do Mundial de Pilotos com 113 pontos, só atrás de Hamilton e Verstappen. Já Ricardo. Ricardo ainda não conseguiu corresponder às expectativas da equipe e passou longe do pódio até agora. De todos os pilotos que trocaram de casa nessa temporada, Daniel é quem tem mais sofrido com a adaptação, seja a nova equipe ou ao carro em si. O melhor resultado foi apenas um quinto lugar no GP da Inglaterra. A tabela do Mundial de Pilotos mostra a enorme diferença que o separa de Norris. O australiano está apenas em nono no campeonato e tem 50 pontos na tabela, menos da metade do seu companheiro de equipe. Na Hungria, corrida em que até Nicolas Latif e George Russell chegaram aos pontos com a Williams, Ricardo ficou fora até do top 10. Frustrado e cabisbaixo com um novo revés, depois de ter finalizado em 11º, o piloto que também teve seu carro bastante avariado no incidente da primeira volta da prova, fechou o primeiro semestre ciente de que está diante do maior desafio da carreira. Ricardo tem sido o ponto de desequilíbrio da McLaren na acirrada luta contra a Ferrari pelo top 3 no Mundial de Construtores. As duas eternas rivais estão empatadas em 163 pontos, mas a dupla da Itália tem uma pontuação muito parecida. Carlos Sainz tem 83 e Charles Leclerc tem 80 pontos. A cúpula da McLaren já tem até lavado as mãos e dito que o negócio está com o Ricardo, que tem se esforçado bastante a ponto de até levar um simulador para casa para trabalhar horas a fio e deixar a má fase para trás. Se dentro das pistas o trabalho tem sido bem feito para levar a McLaren de volta aos seus melhores dias, Fora delas, a gestão liderada por Zac Brown provou que, depois de um período de desconfiança, realmente acertou a mão. O norte-americano deu uma outra cara ao time, ampliou os horizontes para a Indy, olha com carinho para a Fórmula E e até para a era dos hipercarros do Mundial de Endurance e trabalha com propriedade nos bastidores, geralmente com um discurso alinhado à parceira Mercedes. Dentro do boxes, Andrea Seidel se encarrega de manter a harmonia com um grande trabalho que, cada vez mais, tem rendido frutos. Acho que é muito importante e crucial para o sucesso de uma equipe de Fórmula 1 ter responsabilidades claras. Estou muito feliz com a forma como definimos as responsabilidades dentro da McLaren e estou muito feliz por Zach ser o CEO da McLaren Racing e também ser o meu chefe. No fim das contas, ele me dá a liberdade e o suporte que preciso para adotar meu estilo, minha experiência, minha maneira de formar uma equipe de Fórmula 1 e liderá-la. E isso é simplesmente ótimo", disse o dirigente. Os dias de calvário e de fim de grid ficaram para trás, e o horizonte é promissor. As vitórias podem ainda estar distantes, mas o caminho para voltar a triunfar é cada vez mais curto. A certeza que fica?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 Até a próxima.